No na desse ano, a Rockstar Games anunciou um remaster dos três jogos mais queridos da franquia GTA: o GTA 3, GTA Vice City e o Tão Amado GTA San Andreas. Esse remaster previsto para chegar ainda esse ano já tem nome, gente. É GTA The Trilogy Definitive Edition. E hoje a gente vai falar sobre esse jogo de nome enorme. <risos> a gente vai falar tudo sobre GTA Trilogy, a gente vai falar rumores, valores, lançamento e tudo mais que você pode esperar. Olá gamers, eu me chamo Júlia, esse é o meu canal, sejam muito bem vindos muito bem-vindas para mais um vídeo E hoje a gente vai fazer um Tudo Sobre a Trilogia GTA A gente tem uma playlist aqui no canal com tudo sobre os jogos, né? tudo sobre os games Que eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards A gente tem tudo sobre The Sims 5, tudo sobre GTA 6 E a gente já fez um Tudo Sobre GTA Trilogy, que na época não tinha nome Na época, gente, na época ninguém sabia de nada, não tinha sido nada confirmado Mas agora foi confirmado então agora a gente vai falar sobre. Não esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. E siga lá no Instagram, arroba Gente, o canal tá quase chegando a 300 inscritos. E quando a gente chegar a 300 inscritos, a gente vai fazer a primeira live aqui do canal. Então se inscrevam, que eu trazer belíssimos conteúdos para vocês. Mas sem mais enrolação, simbora. embora. <tipos> sobre jogabilidade e gráficos. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é que alguns rumores apontam que a gente pode ter um multiplayer nesses novos jogos, né? Que são, não são os novos jogos, eles são pegos do passado e remasterizados, né? Gráficos melhores, algumas melhorias. Mas o que é que que eu vou dizer para vocês? É meio difícil isso acontecer, que a Rockstar não confirmou nada, é apenas rumores. Então, eu decidi trazer isso como uma menção rosa, porque não tem nada muito que sustente isso, é apenas algumas posições, mas uh, eu gostaria de trazer pra vocês mais como uma menção rosa. Se algo mais pra frente for confirmado, eu trago pra vocês. Mas a gente vai falar de gráficos e jogabilidade. A Rockstar já liberou algumas coisinhas que eu vou falar aqui pra vocês. A gente vai ver nos novos games resolução em 4K com suporte a 60 FPS nos consoles. Layout e controle no estilo do GTA V. Miro e tira. Mi, mi, eu não sei falar essas duas palavras juntas. Mira e tiros aprimorados. Para o GTA San GTA a uh, seleção de armas aprimorada. Nós vamos ter o mecanismo de seleção de armas aprimorados. Estação de rádio atualizada. Minimapas com navegação aprimorada que permite que os jogadores possam definir pontos de destino. A gente também vai poder reiniciar automaticamente uma missão. Então, assim que a gente falhar, a gente já pode começar de novo. O que né, é até bom para gente não ficar vendo ali você falhou ou oh, oh. vocês sabem o que é que aparece, né? Que, inclusive, é o que eu mais vejo quando eu estou jogando GTA. Mas, enfim, né? Vamos esquecer essa história. Uma textura, texturas com maior resolução. Um sistema de iluminação aprimorado com melhoria em sombras, reflexos e tudo mais. Efeito de água e clima. Detalhes em árvores folhagens aprimoradas. E muita coisa, muita, muita, muita coisa Mas não pode resumir, gráfico bom jogabilidade aprimorada Ponto A Rockstar me revelou as primeiras imagens da coletânea Eu vou deixar aí passando pra vocês E, gente, eu já vou avisando Que rodar isso no seu computador Vai ser pesado Mas a gente tem que combinar que ficou lindo, gente Essas são as primeiras imagens e elas são lindas Eu mas estou ansiosíssima pra jogar Vamos falar sobre os requisitos do jogo Os requisitos pra você rodar esse jogo no seu computador. A Rockstar já liberou os requisitos mínimos e os requisitos recomendados e eu vou listar os mínimos aqui para vocês. O sistema operacional Windows 10 64-bit, processador Intel Core i5 ou AMD FX6300, memória 8GB de RAM, placa de vídeo Nvidia GeForce GTX. Uh, 760 com 2 GB, ou uma AMD Radeon R9 280 com 3 GB, ou armazenamento 45 GB de espaço livre. O que é que eu acho essas recomendações para serem as minhas? Eu acho gente, que são recomendações bem caras, bem, bem salgadas gente. Eu vou deixar aí na tela alguns computadores, tem uma recomendação parecida com essa vocês vão ver que são preços bem salgados. Então eu acho que são requisitos mínimos, bem máximos. <risos> uma coisa que eu fiquei surpresa foi com o armazenamento. Eu não esperava que eles precisavam só de 45GB, eu achei que seria bem mais até pela qualidade das coisas e por serem três jogos, eu achei até bem pouca memória. Se a gente for falar de requisitos recomendados, a gente vai estar falando de Windows 10 64-bit, Processador Intel Core i7, ou AMD Ryzen 5, memória 16GB RAM, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 970 com 4GB de RAM, ou AMD Radeon RX 570 com 4GB, e também armazenamento de 45GB de espaço livre. Como eu mencionei para vocês. Vou deixar aí na tela alguns contadores que tem essa configuração. Gente, bem salgado. Bem salgado, bem salgado, bem salgado. Vou dizer uma coisa pra vocês. Os requisitos mínimos pro The Sims, The Sims, 4 no caso, são parecidos com esse aqui. Vou deixar aí na tela pra vocês. É parecido. E eu rodava no I3 com 2GB de memória. Não vou dizer pra vocês que eu rodava na máxima qualidade ou com a total fluidez, mas eu rodava. <risos> Então, se você não tem um computador com o máximo de configuração, pretende se quiser, você pode tentar rodar. Vai ser um sacrifício, que nem era com The Sims, essas são as razões pela qual nunca trouxe uma série realmente longa de The Sims do passado, porque meu computador não rodava, mas você vai conseguir. Não estou te dizendo uma gameplay boa, mas também não estou te dizendo que você não vai conseguir jogar. Agora se gente, pro o PC eu achei que o armazenamento estava incrível, estava muito bom, assim, 45 GB não é tanto, o Nintendo Switch, que tristeza. Pra quem não sabe, Nintendo Switch tem 32GB de memória, né, ele originalzinho, ele vindo originalmente, ele tem 32GB de memória. Você pode comprar mais de memória, mas ele é só mais caro. Vamos supor que você só comprou o Nintendo Switch de Se Você sabe quantos GB você vai ter que arrumar pra pôr o GTA Trilogy lá? 25GB. De 32 Não é assim, gente, é, é sofrido. Alguns ganham, outros perdem. alguns perdem, outros ganham, mas todo mundo vai perder de um sei. Vamos falar sobre lançamentos e valores. O jogo vai ser lançado oficialmente no dia 11 de novembro, pelo valor, particularmente salgado, de 300 reais. Para os consoles, ele vai sair por 300 reais, por enquanto a versão do PC vai sair por 319 reais. É um preço bem salgado, gente, a nível do Brasil é bem salgado, mas a gente sabe em que a crise e tudo que está acontecendo então é um preço esperado. Um preço esperado. Oi! salgado, mas já era esperado. Inclusive, lá fora o jogo já tá na pré-venda e ele tava tá na pré-venda por 319 dólares. Trazendo para a cotação atual do dólar pro real, que até rimou, ele sairia por R$ 1.800. É isso. Vale também lembrar que a coletânea também estará disponível em 2022 para Android e iOS. Algumas coisas que eu gostaria de mencionar antes desse vídeo acabar é que o jogo vai ter legenda para português do Brasil, assim como para outros 13 idiomas. A Rockstar também pretende remover algumas coisas consideradas polêmicas nas primeiras versões desse jogo, como, por exemplo, um símbolo que encontra-se na camiseta de um dos personagens do jogo, em que é um símbolo supremacista branco, que foi adotado por um grupo né, de supremacistas brancos, e que hoje a Rockstar vê que não vale a pena manter aquilo, e essa, esse emblema foi substituído. No entanto, é isso. Essas são todas as informações que a gente tem sobre GTA Trilogy até então. Daqui pro lançamento do jogo, que tá até bem próximo, gente, pode ser que mais algumas coisas vazem e eu vou trazer um shorts aqui pra vocês, né? Sobre que, a gente, agora que eu tô usando essa nova função do YouTube, né? YouTube Shorts, gente, tô amando.